Ai, ai. E aí, minha querida, tudo bem com você? Olá, tranquinha querida do meu coração. Você vem sempre aqui? Oi, é, é, é, digamos que é quando, quando, sempre que tem, tem gente aqui também. Não, nem sempre, né? nem sempre. Sempre que te chamam. Sempre que me chamam, é. exatamente, sempre que me, sempre que me chamam. Não, tá tudo bem. A sua voz já faz parte, as pessoas nem reclamam mais. É <risos> ou não é? Aí, é, verdade, é, verdade, é verdade, né? Aí, No final a gente se acostuma com tudo. <risos> eu adoro Ó, eu, eu tô bem, tô bem, tô feliz, tô tô maravilhoso. Estranho seria que se eu não tivesse, né? É verdade, Tranquilo. Eu a, maneira, a maneira que eu escolhi para desbravar a minha mente, e quanto mais eu concebo do meio, maior a minha mentalidade e mais complexa a cognição da minha um, cadeia de conhecimento, maior a minha inteligência. E maior o que é inteligível ao que eu concebo mas eu represento o que eu aprendi através do meu próprio comportamento mesmo sem falar ou fazer nada pois você está constantemente interagindo no seu cosmos pessoal no seu universo pessoal não é verdade? É verdade. Só do fato de você existir você já representa o que para você é conhecimento, para os meios é somente. Então, dar e receber é a mesma coisa, e dar o que você recebe é inevitável. Olha, isso foi forte hein? Entendi. Mas não é verdade foi. É verdade, e eu só consigo dar o que eu tenho Você não é capaz de dar o que ele não tem Exatamente E dar o que concebe Pois o que ele não entende, ele não oferece Entendo. Por exemplo Eu represento o que eu concebo E eu ofereço o que eu conheço compreende? compreendo então eu tenho uma rede de interação que representam definições que estabelecem inevitavelmente e invariavelmente os acordos que eu fiz para constituir essa linguagem e os acordos que eu aceitei de maneira direta ou indireta tá porra. <risos> Falhou aí? Não, aqui é estamos aqui. Deu um estralinho? É, mas eu escutei aí o, o, o, o, o, trombo, o Pagou todos os monitor aqui, mano. Uixe. Ainda bem que Ué. tem, como chama? Sistema de segurança, né? Exatamente, sim. Então. <risos> é, eu, eu já vem na cabeça do menos chama Rele. <risos> uhum, uhum. Sustenta ali né, mantém a carga, pra, enquanto a energia dá, o, dá a queda né Então é. ó, voltando ao foco Médio inteligente, às vezes atrapalha, tá vendo? Tudo que é demais é, é. é ruim viu? Ó Tem um, um break também, pro computador continuar operando Tem, não, esse não tem aqui não Não, mas hoje em dia a maioria das pessoas, é, porque com o laptop, o laptop tem sua própria bateria né Então ele, mas ele aguenta Mas aqui não né? é isso não Aqui tem uma caixa de todo tamanho, coisa obsoleta, mas eu vou voltar pro foco. Né? É a Skynet, a Skynet é, tá operando essa aí. É né? Skynet, tá mais pra Hellnet, né? Hellnet. <risos> vamos lá, vamos se não perco o raciocínio é um grande problema né? você estava então, falando que a gente configura a gente tem uma rede de interação que expressa o, o que eu configuro o que você configura como agente como operador isso só que você configura isso com metodologias de operação já definidas com o um sistema Sim. de de pacotes já definidos por exemplo o aprendizado por imersão através da, da da acepção de padrões do ambiente compreende o aprendizado por imersão e a um, aperfeiçoamento desses padrões na fase adulta por meio da agência tudo isso tem nome bonito que a gente dá, mas são padrões já definidos e disponíveis. Compreende? Compreendo. Então, só do fato de nós estarmos conversando e eu estive, estar lançando uma ideia, e essa ideia ser cognicível a você, pois nós temos ah, estamos comungando da mesma linguagem, isso faz você representar um conhecimento... A qual você desenvolveu e maturou por meio da sua personalidade. Então, aqui você, como outras pessoas, mas primeiro você, você representou a mente. E nós estávamos ah, propondo ideias. E você estava representando a mente através do seu conhecimento. Por isso que a gente quase nunca brigou <risos> com as suas interrupções e, e a. a a forma com que você interage quase nunca o que às vezes nós reclamamos, né oh, então oh, falado vocês tinham falado para ficar falando o que viesse eu ia falando o que viesse. exatamente exatamente maldita <risos> que hora deu... Aí <risos> era a partir do, a partir, do que o trabalho que o trabalho foi evoluindo e eu, e eu consegui ficar Interrompendo menos É como se a mente fosse se... Uh... Não, você, você, você e... Foi se adaptando Se acalmando é. Não, mas não é ruim interromper Porque eu estou te sacaneando mesmo Então <risos> Então uh, É como se houvesse uma grande rede De classes E pacotes de informação Com objetos Padrão. O que é um objeto padrão? Ah, o pacote de informações. Preciso comer para sobreviver e para ou para viver, né? É um pacote já pronto, não? Está é ali. Está ali na biblioteca. Está é, presente até na estrutura genética do ser, né? É um, é um, é um costume, é um comportamento muito persistente já há muito tempo Ui. e já virou padrão do ambiente então a, é como se essa rede psíquica né, que interage em um, todo um universo pessoal ela funcionasse como uma rede semântica uma representação de conhecimento definida por vértices que representam conceitos. Compreende? Compreendo. Então, essas relações de conceitos estabelecem uma narrativa do ambiente. Que vocês chamam de crenças. A mente humana é como se ela tivesse muitas direções. É como se ela se desenvolvesse de maneira esférica. E essa esfera, ela ela se desenvolve de maneira igual, só que alguns lados são preenchidos mais rápido do que outros. Compreende? Compreendo. E o preenchimento desses espaços é feito através de acessos lógicos a esses conceitos e padrões comportamentais prontos gerando a a a percepção do ser nesses esquemas interativos, quase que como uma cadeia semântica. Esses objetos, eles funcionalizam certas classes e certos padrões, e tudo isso é lindo, é perfeito no psiquismo humano. O problema é quando você tem essas funções lógicas, essas temáticas introduzidas em um sistema que não é constante. Sim. A inconstância do sistema e da interpretação do sistema problematiza a narrativa. E a problematização da narrativa, invariavelmente, problematiza a linguagem e a codificação dessas linguagens e desses objetos, trazendo com isso adjetos, adjetivos, interpretações e formas de diferentes maneiras para o mesmo uh, para a mesma função para a mesma para o mesmo pacote de dados quando isso acontece ainda mais atualmente com a civilidade humana uh, bem expressada né? com a quantidade de ser humaninhos <risos> bem massiva o nível de, de, de, de dados é muito massivo e complexo e isso gerou gera e, e gerou um grande desafio humano enquanto espécime que é essa essa cadeia hum, de dados essa representação do conhecimento por diversas vertentes e diversas características e vários modelos de caracterização deste ambiente e da própria linguagem. Esta essa constituição variável do ambiente não é ruim. O que é ruim é a falta e os efeitos colaterais da falta e do medo que constitui o ambiente, a qual nós já falamos muito. Essas variáveis de falta, sendo empregadas sobre constituições e pacotes há muito tempo geraram um enorme banco de dados que é usado constantemente pelos seres à medida que o grau de consciência do ser aumenta. Eu não sei se você já passou por isso, lulozinha ah, Eu lembro do seu apelido, tá vendo? Eu não sei se você já passou por isso. Tá aí. Não. Não, Era tá. tchuliana. Tchuliana, a Tuliana, a Lugozinha combina também Você lembra do logozinha do Gordinho lá? Lembro da ah, do Bolinha. É do sim. Bolinha Você é Lugozinha, o médium é o Bolinha Então... <risos> ah... <risos> <risos> Por que você tá rindo? Tá vendo? Eu, eu ainda sou bom nisso Aí... O... <risos> Aí... Onde eu tava mesmo? Eu me perdi oh, Não, não é ruim, o que é ruim... É a falta e variáveis de falta que geraram um enorme banco de dados. Então, e... Você, não sei se você já passou por isso. Você vai lá e tem uma ideia que soluciona uma questão sua. <risos> Daqui a pouco, você está ali, você ampliou o seu grau de consciência, claramente você interpreta os fatores com uma maior interligação desses dados, você consegue trazer mais complexidade e maior lógica a determinadas, determinados resultados que você chega através da reflexão de repente você se depara com o mesmo problema é verdade e o problema não é algo solucionável mesmo que você tente empregar a mesma equação que você, que você aprendeu antes e aí você fala, ué, algo está faltando está faltando alguma, algum detalhe que eu não estou percebendo e a, a situação era muito parecida com a anterior, porém ela foi empregada em um ambiente mais complexo, tem um contexto maior. Isso se reflete a a herança, né? E a funcionalização deste problema no aspecto menor e no aspecto o aspecto maior que você está diante, está diante naquele momento. Isso, um, isso não, é, não é um problema, isso não vai problematizar, limitar a sua evolução. Mas descobrir como funciona e, e ter o um mapeamento de como isso acontece, contribui e muito com a não só a solução desses problemas, mas o entendimento por que acontece dessa forma no psiquismo humano pois o humano representa o humano, o humano representa a humanidade por meio da sua humanidade, e os padrões acessíveis diante de centenas de anos, enquanto o humano se desenvolveu enquanto espécime. Então o comportamento de um leão é esperado como um comportamento de um leão, independente de onde o leão está, não é verdade? É verdade, é como se fosse um conjunto. É um, um conjunto. Uhum. Leão reflete o comportamento que que está na classe leão, na espécie leão. Exato. Na classe humano há uma diversidade enorme do comportamento, justamente por causa deste nível de complexidade e sentidos. O nível dos sentidos gera várias cadeias né, semânticas, várias formas, várias estruturas, que por meio da epigenética foram adaptadas quase que de maneira, hum, hum, não permanente, mas persistente no psiquismo. Então, essas várias cadeias fizeram do ser humano uh, um ser, além de complexo, um ser com muitas faces. <risos> como assim várias faces imagine que você tem uh, 12 perspectivas entende o Entendo. essas 12 perspectivas são 12 linhas de raciocínio sendo desenvolvidas ao mesmo tempo estimuladas por fatores do ambiente de maneira não consciente ah, os estímulos elas são por ressonância gerados Através dessas cadeias semânticas que eu descrevi há pouco. E nós não estamos aqui trazendo denominações aos estímulos, como ruim ou bom, são só estímulos. Mas isso explica, pelo menos superficialmente, as diferentes reações possíveis de seres humanos e seres humanos. Compreende? Nós nem estamos falando aqui de grau de maturidade ou evolução. <risos> É, tranquinha. O que adiciona uma grande complexidade também me parece É que o ser humano não se percebe digamos, não, não usa esse raciocínio Essas linhas de raciocínio ah, Essas cadeias semânticas Mas ele também compõe uma certa narrativa criativa Isso Ele vê problemas de eficiência Pois ele é ciente que é ciente nós estamos ainda na ciência, na ciência humana, né? ainda sa nem chegamos no julgamento humano sobre os próprios atos e sua própria representação. É, é foda, né? Mas ainda estamos na, no indo, né? No, quando, o, o ser, quando o ser entende que representa a humanidade, ele já está vindo, né? Por exemplo, o, o, nós imaginamos a consciência humana como uma consciência, né? Uhum. Mas nós percebemos a, as derivadas de várias equações que compõem o psiquismo. No caso, seria então, isso seria então a consciência de classe. A consciência de classe, que só existe por causa... Ó, <risos> só existe... Uh, por causa da ciência comum, da comunalidade da linguagem enquanto humanidade, do ser ciente que é ciente. Por exemplo, quando o ser descobre uma ideia nova, ele se torna aquela ideia nova. Compreende? E oferece. Isso. É, pelo é, pelo isso. Então, ele traz a humanidade dele e a humanidade comum por meio desta habilidade maior esse maior grau dessa ideia ele representa a espécime isso é fodástico o problema tá quando há um problema hum, de eficiência da linguagem do comportamento da narrativa o problema tá quando a representação de conhecimento se torna a representação do conhecimento a variação é pequena mas a diferença do significado é enorme pois a representação de conhecimento faz a, a constituição do conhecimento algo comum mas a representação do conhecimento faz o conhecimento ser algo seu ou de Sim. alguém isso é um problema porque divide o ser humano e o fato do ser humano ainda não compreender o funcionamento da ciência humana, né? do psiquismo humano, aparentemente traz uma ideia de que o ser humano é muito diferente um do outro, mas na verdade a operacionalização humana diante do ambiente, ela é complexa a tal ponto de, das mesmas funções e das mesmas configurações evidenciarem e trazerem fatores por meio da linguagem que dão a entender que o ser humano é extremamente complexo, irracional ou extremamente complexo e um, não mensurável compreende? É, -me. como, se as, a, a, a, como se o livre-arbítrio fosse algo burro <risos> tá entendendo então não é que o ser humano é imensurável é que o ser humano ele é bem complexo ele é bem uh, adaptável ao seu ambiente e cultura há uma riqueza cultural gigantesca há uma riqueza de adaptações aos problemas com o um banco de dados gigantesco e o ser humano com suas facetas com suas redes de interação semântica por ressonância ele configura representantes desse conhecimento deste conhecer a mente comum humana com alto grau de especificidade o ser humano é complexo e se adaptou ao ponto de ter tamanha especificidade e especialidade em conviver em seu ambiente de desenvolvimento que deu-se a entender que os seres humanos são muito diferentes tá comigo Ô, Luzinha. Tô com você, Tranca. Então, digamos assim, uh, na superfície parece haver uma enorme varia variabilidade, mas se a gente olha... Uh, digamos assim nas, nas funções e nas habilidades do aparelho psíquico que estão que estão que estão resultando no, no efeito do que a gente vê que parece complexo há uma uma certa lógica e uma certa organização e é mais é mais simples é como se fossem um simplex. parece complexo mas há uma certa coerência em tudo sim há uma, há uma linguagem uma linguagem padrão do humano enquanto espécime, mas essa linguagem é altamente adaptável ao ambiente e os possíveis resultados desta linguagem trazem um ser altamente adaptável ao ambiente, altamente adaptado ao ambiente, no que diz respeito em toda, a todas as suas experiências e todos os seus padrões. Não legal pra caramba Legal demais Legal, então tranca, tem duas vias De De, de, de, de, de, de, de, de, de interação é, Nós acabamos de descrever A via ciente, o ser humano é ciente Que é humano, ele é igual A todo ser humano E o que traz e... distinção são as características E caracterizações Que o mesmo faz Do seu ambiente de formação E maturação Entendi. Então, na via ciente, o ser interage com a sua narrativa, exercendo a sua habilidade, o seu direito autoral de... Exato. De... E o comportamento do mesmo faz parte da narrativa, sim. Sim. E na, na outra via, na via, então essa é a via ciente. Na outra via, nós temos algo muito importante. Que a lógica... E a outra via, ela é via ciente que é ciente? Isso, porque é uma via que depende do grupo humanidade. Que ah, é uma entendi. via que nesse planeta, nos humanos ainda não desenvolveram uma linha de comunicação saudável. Tá? Mas estamos desenvolvendo. Estamos aqui, nada está nada perdido. <risos> <risos> Nós precisamos... Hum é muito importante de uma lógica descritiva, uma, uma um formalismo gramatical que traz uma certa exatidão para o significado dos signos, trazendo uma significante com certas regras para o ser. Quais regras é essa? Grande parte dos direitos humanos. Sim. Porque o ser ciente, ele é ciente que ele é igual, mas ele tem uma especificidade tão grande no ambiente de desenvolvimento e uma adaptação tão única ao seu ambiente e à sua forma que ele se torna extremamente único. Ele é especialista em ser ele mesmo. Mas por meio de uma linguagem, de um comportamento sensato, o retorno dessa, da, da, dessa ciência, que ele é humano, dessa reflexão, dessa interpretação, depende de um ambiente minimamente hum, saudável, que saúda essa especificidade, que traz uma temática. Um, minimamente uhum. coerente Com os reflexos que esse ser tem E com os dados que esse ser precisa Para compreender a sua expressão E a sua especialidade em ser ele mesmo Por exemplo, a nossa atuação Nossa atuação em nenhum momento Tenta modificar o ser ciente Ele é o que é ele faz o que ele aprendeu e o que ele desenvolveu sozinho. Mas a nossa abordagem ataca diretamente... Ataca é fofinho. Foca diretamente no ser ciente que é ciente em contrapartida aos fatores que esse ser carrega enquanto ser. Eu ia falar enquanto exemplar, mas aí... Eu meu controle ia ser muito efetivo e eu, e eu me criticar, né? Então, a, a formação por derivação, por composição, ela é única. É algo extremamente interessante ouvir alguém falar nesse ponto de vista ouvir alguém trazer uma justa posição das suas sentenças trazer uma justa causa para o seu raciocínio através da sua ambientação através do seu desenvolvimento enquanto ser mas em contrapartida também é extremamente interessante favorecer uma morfologia uma exatidão uma precisão de linguagem diante dos direitos que o ser tem e observar as reações e as adaptações que esse ser faz em toda a sua estrutura psíquica em todas as suas memórias para conceber quem ele é para entender como ele vê <risos> para que esse ser viva melhor usando esta, essa exatidão, nessa né, lógica de composição uh, como base para essa narrativa, para nortear a, a, a, a interpretação e os fatores que fazem do ser ser. É só isso aí só... Então nesse sentido é como se ele Se tornasse mais consciente da, Porque Já que você estava usando essa, essa linguagem de, de programa de, de classes, objetos Métodos e tudo Ele se tornasse consciente da sua impressão Digital única Isso Ele está ciente da sua impressão digital única Mas ele não é Alguém Eu acho que o mais importante Né ele não é. Um, único ao ponto de ser. Uh, algo, algo que não foi fabricado mais, mais deles. É. é. Ele não. não é ele, faz parte, ele é representante de uma classe, ele tem consciência de classe. Hein? Ele tem consciência da espécime, da classe, da, da humanidade. Ele, essa, essa dor né, de ser único, né? É, ah, sim, ele é um não especial, ele faz parte. Isso, ele é único porque a sua configuração foi exposta ao ambiente único. Mas em, a, em configuração, enquanto espécime, ele tem a mesma de todos os seres humanos, com graus de maior ou menor desenvolvimento e maturação. Entendi, merece todos os, os, os seus direitos como, como, como membro da classe humana é como representante humano e justo então esse áudio ele tem o objetivo de tirar esse peso de ser algo imensurável de ser algo um, que não pode ser descrito de ser algo inconcebível não muito pelo contrário o, psico, o psiquismo humano é mapeável ele tem um comportamento extremamente racional e lógico. Ele tem, uh, ele pode ser uh, usado como mapa base para a interpretação de comportamento e do comportamento para a, a melhor para a melhoria do ambiente da própria convivência dos seres humanos. Só de tirar essa ideia de que o ser humano ele é uma espécime e ele tem uh, o seu desenvolvimento enquanto espécime, e tem o um mapeamento da sua estrutura psíquica, isso já tira aí uh, 70% da, do medo do ser humano em ser humano. <risos> Tá ficando é. foda, não tá? Tá ficando sensacional, maravilhoso Tá ficando oh, me lembrou de, de um, uma conversa com, um, acho que foram duas conversas com o Caveira Acho que era sobre, como é que chamava, teoria de rebanho Isso, isso, também, também Comportamento de rebanho Comportamento de rebanho, isso, muito bem, isso Acho que tem duas conversas, comportamento de rebanho, que eu acho que encaixa isso também, então, todas as conversas encaixam, né? A gente é foda pra caralho <risos> Mas essa sim, essa, essa a drag É isso aí, ficou alguma dúvida? Hum, não, eu gostei Brilhante, brilhante ficou ah, uma dúvida então Então, considerando então isso tudo um, o, que que, o que que a gente que está aqui imerso como humaninho faz com com isso. Antes o maninho se olhava no espelho e tinha um imenso vazio. Porque comprou-se a ideia durante muito e muito tempo que o ser humano foi criado por Deus, foi criado em imagem e semelhança na sua perfeição. Em contrapartida, nós temos décadas e décadas e décadas de evidência de que o comportamento humano não é muito perfeito, né? Isso Poxa. é ilógico. Sim, sim. Se, tá, então, se, tá, se é comportamento de Deus, Deus precisa de terapia. Então, há um, naturalmente uma ideia conflitante, uma base conflitante de dois princípios muito presentes né? na, na, na filosofia humana. Trazendo esse, esse conteúdo, a ideia de que o ser humano é único e especial e, e, e há uma coisa inconcebível, pois foi a criação de Deus, ela meio que, teoricamente, cai por terra. Isso é extremamente acolhedor e tira muito do peso da escolha e do exercício da agência do indivíduo saber que o seu comportamento pode ser explicado com uma determinada lógica e pode ser justificado com uma determinada lógica isso faz do ser humano alguém que inevitavelmente faz parte do humano faz parte da humanidade e o conceito o conceito e contexto de pertencimento ganha uma base sólida Entendi. Sim, e também o do pertencimento dos do direitos, direito ao cuidado, direito à proteção, direito à segurança, direito à educação, são responsabilidades da humanidade. Justo. E saber que através da adaptabilidade, que foi uma das especialidades que fez o ser humano ser quem ele é hoje, né? A capacidade de observar padrões e se adaptar aos mesmos. Né? Saber que isso não é um problema, que isso se desenvolveu a um ponto que se tornou permanente na cultura e na ideia do ser humano. É tão presente a adaptabilidade que o ser humano se especializou a tal ponto que isso trouxe distinção entre os seres humanos. Mas tal distinção é fruto de algo bom, de algo positivo, e não pode ser usado como base para tirar o ser humano da sua classe como humano. Isso sim, sim. na ciência do ser ciente que é ciente, enquanto humanidade, isso traz responsabilidades para os seres humanos, que fazem parte da, da da própria humanidade. Isso traz direitos para os seres humanos e isso muda todo o jogo. Entende? E elimina, então, padrões <risos> que tentam impor uma monocultura. Exato! Não, puta merda aí, né? Fala aí, né? É tá quase no ar fazer a vela, né? Tá quase. Tá quase. <risos> É isso. Ai, entendi, tranquilo. tranquilo, já que aí, você falou então, fazer piada, de Deus e da criação. Então onde onde entra, onde fica Deus então nesse nesse nessa lógica? Já vamos falar de Deus. Tava eu, né? <risos> Tava eu lá veio meia noite. Vocês não vão falar do Carnaval meia noite, né? Tinha que ser. Aí eu falei, olha tenho mais o que fazer, você não tá vendo? Tenho coisas mais interessantes para discutir. <risos> A meia-noite falar, Ah, vocês não sabem viver, não. Vou lá curtir o carnaval. vou lá. <risos> onde fica Deus? Essa é uma pergunta aspiciosa. Não tem onde fica Deus? Deus é. E Deus. Tanto é que ele se expressa pelo ser humano, de maneira compatível ao ser humano. Ele é representado pelo ser humano no grau de consciência humano. Isso tira também todo o peso, né? Porque, se não Entendi. fosse para o ser humano ser único e especial, a habilidade de se adaptar e observar padrões do próprio ambiente, não seria tão desenvolvida. Entendi. E esse conceito, então, se, ah, se aplica a qualquer coisa na criação, certo? Deus também qualquer se expressa pela, pela, pela, pela... qualquer coisa, pela, pela, pela formiguinha. É, e... põe um eu é, põe um leão na Antártida. Põe o ser humano na Antártida. Aliás, põe um grupo, melhor um só não vai ter o destino igual ao leão mas <risos> um grupo é complicado complicado. É, tem que ser um sozinho é, é, ficar complicado, fica não, tá? fica mas um grupo de leões da Antártida e um grupo de seres humanos da Antártida entendeu entendi então ele vai Deus se expressa de maneira compatível com cada com um um grau cada de ser. consciência o grau de consciência de cada ser na criação, em todas as na criação, certo? tudo é, na criação. A, a criação, criação também, é a constante. Tudo está em constante criação. É, é verdade, Deus é criativo. Todos são no todo que é. Todos estão em tudo que está. Então, Todos fazem parte do núcleo de processamento de dados. Todos representam estes processamentos de maneira compatível ao seu grau de consciência e estado. Entendi. E como fica a evolução nisso tudo? A evolução ela ocorre naturalmente por meio do contraste nós temos um, um sistema com capacidade de processamento infinita e o sistema vai desenvolvendo maior e maior complexidade para embarcar essa complexa esse nível de competência <risos> Uh, computacional, de competência de processamento de dados, entende? Entendo. Mas como então isso é um processo sistêmico e isso acontece de maneira natural, certo? Não precisa... Você não precisa ficar com pressa. Não, assim, ocorre natural, dobrando. de boinha. Sim, a entropia evolui a todos. Exato. Muito bom, Tranca. Mas você ia falar do carnaval? Não, não, aqui. não ia falar nada do carnaval. Deixa o carnaval. Acho que o carnaval comer à noite? Deixa. Alguém, não eu. <risos> é isso. Paz, fica com Deus e bons estudos. Gratidão, Tranca.